Is on. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Instituto Jogada. Esse vídeo é para trabalhar um pouco esse olhar sobre as notícias de um jeito mais é, sistêmico. É, saiu recentemente a notícia de que a Rússia, é, o PIB da Rússia subiu 3,5% em comparação com o ano passado. É, e... E como isso é possível, né, como um país que está em guerra, que sofreu sanções e está e tendo perdas, né, todos os dias né, nos campos de batalha, consegue ter um crescimento econômico num cenário assim, né, então é, a gente olhando mais a fundo, é, a gente vai ver muita coisa é, que não dava para ver no começo da guerra e que é, são jogadas de mestre que foram pensadas pelos estrategistas russos é, e que é, mudam basicamente 80, mais de 80 anos aí, da história recente, é, que, que começa é, no período da, da Segunda Guerra, quando o, o, os Estados Unidos já estavam... É, já tinham feito a invasão à Normandia, né, que foi o famoso dia D, a, aquele, aquela cena do filme Soldado Ryan. É, e por que que aconteceu? Né? Porque a União Soviética, a Rússia, né, é, estava avançando na, na frente leste e, e havia o risco de, com isso, se ela tomasse até até a Alemanha até os centros de decisão da Europa inteira estaria sob controle da, da União Soviética né então houve um esforço para impedir que isso pudesse acontecer e pouco tempo depois desse é, desse evento acontece nos Estados Unidos uma conferência é, no lugar chamado Bretton Woods é, onde delegados de vários países do mundo se juntaram para decidir como seria, como funcionaria o sistema financeiro mundial a partir dali. Né? Então, acabou que os Estados Unidos não, não ganharam a, a guerra no campo militar, mas no, no campo econômico, sem dúvida, os Estados Unidos ganharam, é, porque esse sistema deu... É, os recursos necessários depois para, inclusive, vencer a União Soviética na corrida tecnológica, é, é. E tanto é que foi assim que cai a União Soviética, né? mas é, como que a Rússia agora está dando troco nesse, nesse evento, né? nesse é, período, inclusive, que foi bastante duro para a história da Rússia, o período dos anos 90, né? que é, foi uma crise de, de uma crise total na economia russa é, e, e que justamente foi foi graças a isso que é, o Putin conseguiu se manter no poder por tanto tempo, né? Ele ele conseguiu interromper esse período de sofrimento é, da sociedade russa é, que foi os anos 90, quando a Rússia privatizou tudo praticamente, e não existia emprego, e uma enorme parte da sociedade caiu na pobreza, é, até o ponto que o país começou a, a, a ter movimentos divisionistas, né? e o principal, acho que foi a Chechênia, é, um pouco antes dele, dele assumir né, a, a situação nacional, lá pela, é, pela indicação... É, e, e, e também renúncia do Yeltsin. Então, é, desde esse período que ele assume o poder, ele é, vem trabalhando no fortalecimento do, das forças armadas russas e, da, e, é, e na coesão da, da federação russa, né? e, e até chegar ao ponto de apresentar ao mundo uma inovação que seria a, tão importante para a ordem mundial quanto foi a bomba atômica né, no, no campo da Segunda Guerra, porque pouco depois da, da conferência de Bretton Woods, né, durante a conferência já se sabia da bomba atômica, e com essa conferência e com a, o lançamento das bombas, né, ainda se fala que os Estados Unidos não precisavam jogar a bomba é, para ganhar a guerra, a guerra já estava ganha, mas, na verdade, precisava é, para é, poder, digamos assim, ser o xerife da ordem mundial dali em diante, né, para não deixar dúvidas ao mundo que é, quem estava quem ali é, no, no controle, no comando, quem tinha supremacia militar. E, e assim é, os Estados Unidos se mantiveram né, ao longo do, do, do, do século XX inteiro, um pouquinho à frente né, da, da União Soviética né, nas, nas tecnologias militares e, portanto, o país a quem o, o mundo deu todo o ouro né, em troca de dólares. É, até que depois essa troca de dólares, essa conversão de dólar em ouro é, deixa de ser, de ser fixa e é, passa a vigorar o petrodólar né, que é uma maneira como os Estados Unidos se financia a partir da economia mundial e, e que cria no mundo uma hierarquia é, de divisão, de, de, né, de, de renda, é, onde é, os Estados Unidos demarca dali em diante quem é da parte de cima e da parte de baixo do mundo, né, os países que têm capital e os países que têm Trabalho, né? Tem capital humano, capital financeiro, industrial, tecnológico, em cima capital humano e capital é, e, e terra, né? capital é, imobiliário é, no, na parte de baixo do mundo. Então, é, quando os Estados Unidos invadem a, a França, a Normandia e joga as bombas, eles estabelecem... Essa, essa organização do mundo aqui, que é mais ou menos como a gente conhece até hoje. E é isso que começa a mudar quando a Rússia invade a Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia, com isso, é, é, faz a sua invasão à Normandia e é, deixa claro, explode um, a sua bomba, né, que não foi bem uma bomba, assim, um míssil hipersônico o quinzal é, que viaja a 5 mil quilômetros por hora e não pode ser interceptado. Então a Rússia com isso é, colocou ali uma, uma, um status, novo status de, de balística, de tecnologia balística, e ela ganha com isso o poder de fazer o que quiser, porque ninguém pode interceptar e, e pode se proteger né, desse poder de ataque da Rússia, como se ela apontasse uma arma, né, para quem é, é, antes era o dono da bomba, hoje bomba é, é, a Rússia também tem, mas também tem é, como entregar essa bomba mais rápido e é, mais precisamente em qualquer lugar do mundo. Né? Durante um tempo foi um problema essa coisa de fazer um míssil cruzar é, milhares de quilômetros, é, então, por isso, é, os Estados Unidos colocavam seus mísseis na Turquia e a Rússia em Cuba. É, e hoje isso também está superado. Né? Os Estados Unidos ainda precisam ter porta-aviões e outras coisas lá longe para poder é, é, pressionar um país, e a Rússia não precisa mais, porque ela tem é, mísseis intercontinentais que... que podem sair de, alcançar qualquer ponto do planeta é, saindo de dentro do território russo, que não é nada pequeno também, né? Então, é, na verdade, é o maior país do mundo, então, com isso, a Rússia é, é praticamente um país invencível, impenetrável, e é um, novo, um novo porto seguro para capitais do planeta que tiverem algum problema agora com os Estados Unidos, né? É, que, a propósito, é, quando acontece a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia, é, os Estados Unidos mandam é, que sejam bloqueadas, é, congeladas todas as reservas russas, as reservas cambiais russas, né, que são é, igual o Brasil, tem 350, mais ou menos, bilhões de dólares para equilibrar o valor do real, a Rússia tem hoje... É, acho que 600 milhões, bilhões e, e 300 desses 600 foram bloqueados é, pela, pela, pelas autoridades financeiras americanas. E isso é, é um choque né, para a ordem financeira mundial, porque é, se eles fazem isso contra uma potência nuclear, que não podem fazer contra o, todos os outros países, né? E, e, ao mesmo tempo, não se viu nada parecido quando, quando é, os Estados Unidos, as autoridades financeiras mundiais não, não fizeram nada a respeito de todas as intervenções dos Estados Unidos da OTAN, né, porque aí eram intervenções deles próprios. Né? E, é, e a, e a, a, a Rússia né, respondeu a essas sanções com uma única exigência, que os países que estavam promovendo as, essas sanções, né, os países europeus que estavam entrando, aderindo às sanções, pagassem pelo gás russo em rublos. Né? A Rússia abastece por gasodutos aqui a Europa, é, que tem uma população enorme, né, são quase 500 milhões de habitantes, e, é, e depende do gás para várias coisas, é, em especial para se proteger do frio. E e aí a, a conta de gás já é uma das contas mais caras que o cidadão europeu precisa sustentar, é mais ou menos é, parecido com aluguel. Então, é, isso vai pesar no custo de vida do europeu. A Europa vai ficar bem, bem é, difícil de, de viver com isso. E isso está é, forçando o valor do rublo é, a subir em relação ao euro, né, já está em uma máxima de cinco anos, é, e o, rublo, o valor do rublo já retoma o período pré-pandemia, então, de certa forma, a Rússia está melhor do que estava é, antes da pandemia, é, quando, em relação ao, aos, aos outros países, né, Pelo, e, enquanto isso, é, o euro e o dólar já entram numa num acentuação da sua, da sua inflação. Né? E, e isso porque a Rússia é, está situando, junto com a China, né, situando a, a, a, o seu sistema financeiro, as suas instituições financeiras como instituições globais e alternativas às instituições que surgem em Bretton Woods né, que são o Banco Mundial e o FMI. Então, é, no momento que a Rússia e a China anunciaram uma parceria limitada, sem, é, de amizade limitada, no, nos Jogos Olímpicos, pouco antes da intervenção na Ucrânia, a, a Rússia e a China estavam também anunciando essa, esses sistemas alternativos ao FMI e ao Banco Mundial. É, e que já está viabilizando trocas entre Rússia, China e Índia é, em suas moedas nacionais, e isso é uma ruptura do sistema de Bretton Woods, que padronizou todos os contratos do mundo em dólar. Né? Então, isso é um, uma grande virada de mesa, né? uma grande jogada, que levou décadas né? sendo trabalhada entre esses países para... É, de certa forma, abalar essa ordem aqui, a maneira como está organizada essa hierarquia, e fazer com que eles subam nessa hierarquia, né? e, e, e, ou pelo menos é, invertam essa hierarquia, é, esse ranqueamento né, unipolar, onde, onde o ocidente, né, principalmente a Suíça, que é, seria a cobertura do do mundo, né? Um mundo que, base, que é basicamente um prédio de quatro andares, onde é, o quinto andar é a cobertura, né? E, é, e essa hierarquia divide o mundo entre os que têm é, mais capital e mais capital humano. É, e, e aí isso abre uma questão, né? Em que para que lado vai vai o Brasil? nesse cenário, né? Se o Brasil vai acompanhar os BRICS nessa ascensão, ou se ele vai, é, vai eventualmente até ter que ceder espaço, descer um espaço aqui, porque eventualmente os, os Estados Unidos pode se transformar num, num. Ou os países europeus também venham a cair um pouco aqui e se tornarem países emergentes. Né? Isso já é uma tendência bastante forte nos Estados Unidos. A gente vê bastante é, pessoal na internet falando das favelas nos Estados Unidos, dos, dos, é, dos sem-tetos e de todas essas outras é, expressões da miséria nos Estados Unidos, é, muito parecidas com o Brasil, com o leste europeu. Então... É, essa é uma, uma é, possibilidade que pode pode acontecer também. A gente não sabe o que que, que vai acontecer e de certa forma isso está muito em jogo aí o que que vai acontecer é, ao longo das eleições, das principais eleições que vão acontecer esse ano no Brasil, né, que elege Congresso e presidente, e Estados Unidos que elege um novo Congresso. Né, e, e, e certamente eh, o governo biden vai vai sair bem eh, bem pior dessa eleição bem mais fraco porque eh, a, a inflação nos Estados Unidos tem um efeito eleitoral muito grande então com esse enfraquecimento né dessa linha geopolítica que, o, que os Estados Unidos está promovendo né de tensionamento com a Rússia é eh, a, a, a, o futuro da humanidade está é, sendo, sendo escrito. E, e, e até lá o mundo vai passar por um mal-estar muito intenso, né, porque esse tensionamento com a Rússia afeta todas as commodities, né, o petróleo, os alimentos, e isso é um, um catalisador de... de é, respostas sociais, né, de manifestações, de protestos e, e que podem estourar bastante aí no por dentro da Europa, dos Estados Unidos e o Brasil também, que nesse processo eleitoral pode ver sua sua é, sua é, rede social bastante é, tensionada, bastante é, dividida, e, e isso cria aí várias é, situações de, de é, dúvidas e, e tensões que ficam no ar, ficam em suspense, né, sobre incertezas sobre o amanhã que é, obrigam a gente a continuar acompanhando e narrando aqui um pouco essas peças do jogo que tá acontecendo. Então, é, deixa aí seu like e clique no, no sininho para receber os próximos vídeos, porque em breve eu vou trazer mais coisa. E é, se você quiser um vídeo mais falando sobre, analisando a, a psicologia do, do estrategista-chefe dessa jogada, né, que é, é, sem dúvida, aí, o Putin, que passou mais de duas décadas no comando da Rússia, é, deixa um comentário aí que eu vou fazer um vídeo... É, mais mais específico sobre como ele como, como é o perfil dele como executivo e estrategista um abraço para você até o próximo vídeo